estamos com mais um programa Dicas de Saúde e hoje o nosso programa está muito especial. Hoje estamos aqui comemorando um ano do nosso programa no Rio Mafra Mix com informações valiosas para você, seguidor do Rio Mafra Mix. E hoje eu trouxe um grande médico que é cardiologista intervencionista da Hemodinâmica do Hospital São Vicente de Paulo para contar para vocês e para Comemorar esse um ano do Rio Mafra Mix, programa Dicas de Saúde, que ele estava no nosso primeiro programa aqui, então hoje eu convidei ele para falar sobre hipertensão. No primeiro dia do nosso programa, ele falou sobre cateterismo cardíaco e hoje vamos falar sobre hipertensão. Olá, doutor, é uma honra ter você aqui no nosso programa com mais um programa Dicas de Saúde. Fico muito feliz, muito obrigada por aceitar o meu convite. Muito obrigado Lucimara, muito obrigado ao Mix. É uma honra poder estar aqui mais uma vez e agradeço o convite. Estamos aí para tirar as dúvidas. Doutor, o que é uma pessoa com hipertensão? Porque hoje, assim, ó, tem muitas pessoas aí que precisam cuidar da sua saúde, né, estão hipertensos, às vezes não vão ao médico para poder fazer uma avaliação dessa hipertensão e não tomam medicamento. O que, que é uma pessoa com hipertensão? Bom, então hipertensão, por definição hipertensão, é quando a pressão arterial né, está os níveis acima do normal. Quanto que é o normal? O normal é 12 por 8. A gente tem uma faixa que é de 12 por 8 até o 14 por 9, que é o paciente considerado pré-hipertenso. E a partir dos 140 por 90 mercúrio, aí sim a gente tem a definição de hipertensão. Cara, que o ideal é ter duas verificações de pressões em momentos diferentes para dar o diagnóstico, né? mas por definição é quando é acima de 140 por 90. Doutor, qual é a principal causa da hipertensão hoje, depois aí da pandemia, que as pessoas ficaram em casa tem uma noção de como seria? Sim, a causa é multifatorial. O principal fator relacionado é o fator genético. Daí tem os, os outros fatores externos, o abuso de sal, né? a idade, acima de 35 anos, o sedentarismo, né? outras doenças com associadas, como dislipidemia diabetes, também. né o, o... Isso são fatores de risco adicionais, mas o principal fator de risco mesmo é a genética, é a predisposição genética do paciente. Doutor, como identificar um paciente com hipertensão alta, com, desculpa, com pressão alta? Primeira coisa que a gente tem que fazer, que eu recomendo todo mundo, é fazer a verificação da pressão arterial. Né? Pode ser na farmácia, pode ser no posto de saúde, pode ser no consultório médico, pode ser em casa mesmo. A gente faz a verificação da pressão através do esfigmomanômetro. A partir daí, a gente vai, se tiver alterado, a gente vai procurar um médico habilitado para essa função. Pode ser o médico do posto de saúde, pode ser o médico do, do, do custódio médico, ou da UPA ou do hospital, né, para iniciar o tratamento, que pode ser o tratamento tanto não medicamentoso quanto medicamentoso. O que é hipertensão arterial e quais são os seus riscos que essas pessoas têm, doutor? Então, os maiores riscos da hipertensão arterial é, são o risco de desenvolver algum evento cardiovascular no futuro. Então, a gente tem as complicações a curto prazo, complicações agudas, e as complicações a longo prazo. A longo prazo, nós sabemos que a hipertensão é um fator de risco tanto para a doença cardíaca, ou infarto agudo-miocárdio, quanto é o fator de risco para o acidente vascular cerebral, o AVC. Para complicações agudas, o nível de hipertensão muito alta pode dar também uma outra complicação muito temida, que é o acidente vascular cerebral hemorrágico. Ou também temos de também dissecção de aorta, que é quando a nossa aorta nosso principal, principal, até do coração, sofre um rasgo. Então, por isso que a necessidade desse controle, desse acompanhamento dessa pressão e do controle rígido da pressão. Doutor, me conta o que uma pessoa hoje, que ela é hipertensa, ela não pode fazer? Bom, então a primeira coisa nós temos que dividir. O paciente com hipertensão controlada e aquele com hipertensão não controlada. O paciente com hipertensão controlada, esse ele está livre para fazer qualquer coisa. Não tem nenhuma contraindicação o fato de ter hipertensão. Ele tem que fazer atividade física, ele tem que conviver com a família, tem que ter momentos de lazer, pode trabalhar tranquilamente. Aquele paciente que tem hipertensão não controlada, aí sim, nesse momento, né, dependendo do valor da pressão, ele deve iniciar o tratamento em forma aguda ou ele pode iniciar depois de um certo momento, até começando iniciando as medidas não farmacológicas. Né? Mas então, resumindo assim, paciente com hipertensão controlada não tem contraindicação para nada, assim pode fazer tudo o que quiser fazer. Pode fazer caminhada, pode Death. fazer natação, né, doutor? Pode ir, na, pode ir na, até na academia, né? Só que o paciente cardíaco, antes de ir na academia, precisa fazer uma consulta com o cardiologista, né, doutor? Isso sim. Né? O paciente ele tem, que, ele tem que fazer um, uma avaliação cardiológica para descartar algum problema cardíaco que, tem, que pode desenvolver durante o esforço físico. Aí sim, né? Mas, por, si, por sinal, só a hipertensão isso ele está livre, pode fazer o que quiser. Até deve fazer isso aí para a prevenção de outros efeitos e, outros efe, uh, fatores de risco que podem estar relacionados junto com a hipertensão, como sedentarismo obesidade. Doutor, é, tenho certeza que tem muitas pessoas aí que estão nos ouvindo no programa Dicas de Saúde e devem estar se pensando lá, eu sou hipertenso, o que, que eu devo fazer? Tá, primeira coisa, a gente inicia todo o paciente hipertenso, tanto o hipertenso como o paciente aquele que tem pré-hipertensão, ele tem que fazer medidas não farmacológicas. Primeira coisa é controlar o sal da comida. Então, o sal, o excesso de sal, ele retém líquido e faz o paciente ficar hipertenso. Então, o bom cozinheiro, ele sabe que ele pode fazer uma, uma boa comida usando outros tipos de tempero, cebolinha, alecrim, orégano, diversos tipos de tempero verde, sem necessariamente usar o sal. A partir daí, atividade física, tem que fazer atividade física, pelo menos três a quatro vezes por, por semana, em torno de uma hora. Fazer controle de peso, tem que abaixar o peso também, em média 10% do peso tem que baixar também. Controlar outros fatores de riscos adicionais, controle da diabetes, controle do colesterol alterado. Com essas medidas não farmacológicas, a gente consegue reduzir a pressão em torno de 10% a 20%. Em alguns casos, a gente nem tem necessidade de tomar remédio. Se a partir daí o paciente permanece com os níveis de pressão alterado, acima de 14 por 9, aí sim que a gente tem que iniciar o tratamento medicamentoso. Que daí vai depender do médico qual remédio vai iniciar, porque são várias classes de remédio. Doutor, é, pessoas hipertensas, elas, elas devem tomar bastante líquido? Uh, bastante líquido, sim. Não, nada demais, geral, geralmente, né, porque às vezes tem outras comorbidades associadas, como a cardíaca. Né? Mas deve tomar líquido sim, né? mas com cuidado. Até tem que avaliar outras questões. Se é um paciente portador de essência cardíaca, aí tem que ter uma restrição na quantidade de líquido. Se é um paciente já de ali, com, com, com problema renal, aí sim a gente recomenda tomar mais líquido. Doutor, gostaria que o senhor deixasse mais uma mensagem aí para os nossos seguidores do programa Dicas de Saúde, aí com as suas dicas especiais sobre hipertensão. Primeira coisa, então, é controlar os fatores de risco. Então, a gente deve fazer atividade física, a gente deve ter uma alimentação saudável, comendo bastante frutas, verduras, legumes. Devemos ter uma restrição ao máximo do sal. Vamos usar outros tipos de tempero, vamos colocar na nossa horta outros tipos de, de, de cebolinha, ou cebola, alecrim, orégano, todos esses temperinhos verdes, para evitar o sal. Esse é o maior veneno da hipertensão, é o sal. Tem um fator de predisposição genética? Sim, tem um fator bem importante. Esse a gente não vai conseguir mudar. Mas pelo menos os fatores de risco relacionados com a alimentação, esse a gente consegue mudar. Doutor, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Rio Mafra Mix, Programa de Dicas de Saúde. Um ano do nosso programa. É uma honra para mim. Muito obrigada, doutor. É um grande médico que trabalha Obrigado. no Hospital São Vicente de Paulo e tem ajudado muitas pessoas hipertensas e com problemas cardiovasculares. Então, assim, Obrigado. queria agradecer a Deus pela sua presença. Que Deus lhe abençoe e continue sendo esse grande médico que você é. Ajudando muitas pessoas. Eu agradeço novamente. Um grande abraço, um beijo. Fique com Deus. E até a semana. Obrigado.